Bom, tamo aqui. Puxa, meio, meio. Tá, aqui, aqui a gente já olhou, né? Deixa eu uma cadeira por aqui. Ah, aquela, eu também não, não preciso sentar nela, né, velho? Já vi que eu não tenho recurso suficiente pra, me, pra evoluir nada, então... Vida que segue. Tá o fusqueiro. Ah, aqui vai ser o portal para lá que vai ser. Tá, tá, beleza. As setas eu lembro que eu escolhi as armas que eu quero. Aqui, lanterninha. Muito bem. Vamos ver se eu acho esse sinal que ele mencionou. Ah, ele vai procurar. Hum. Ah. Ixi! Ah, tem que estar na amarelo. Parece bem longe, mas é a única pista que eu tenho. Ah, meu Deus, eu espero que seja livre. Tem como como coisar mais outro? Aguenta, James. Nós passamos por coisa pior. A gente tá ferrado. Tem muitos deles. Aguenta, James. Nós passamos por coisa pior que isso. Vixe. Estamos mais armados dessa vez. Ou pelo menos vamos estar depois de pegar suprimentos, vamos. Esse deve ser o sinal que o Neil mencionou. Das armas lá e tal, né? Atlanta, Nós passamos por coisa pior que isso. Eita, porra. Amarelo é o principal? É, então, não vou principal não. Sempre que você vai pro principal você... direto, falta recurso. Então não vou pra lá não. Sempre que você vai pro principal direto, falta recurso. Caralho, você perde metade da cidade, velho. Do nada. Que porra é essa? Eu que te pergunto. Se continuar desmoronando assim, não vai sobrar Union para vasculhar. Tem Ixi, olha lá. Aquele sinal? É triângulo que eu ativo e desativo o bagulho? É Ué, parou? Quenta, James. Nós passamos por coisa pior que isso. Tá, esse aqui eu já vi. Eu posso vasculhar as casas? Hum, eu tenho que vasculhar as casas. Eu vi gente na rua. A plantinha. Posso pegar a plantinha. pegar a pistola Ah, é cheio de recurso aqui do lado, velho Sincerão Me sinto muito jogando um t ah, Tem uma, uma cartinha aqui, hein, velho de ah, pequena ah, Tá mostrando, tá falando sobre Como é o né como era pra ser, né? Como é, não é. Ó, ah, uma gaveta. Essa gaveta eu posso olhar. Ah, não tem nada. Trancada. Tá bom, tá bom. Ih, valeu, valeu, Victor. Mano, bom, um bom descanso aí, velho. Valeu muito pela presença e bom trampo, hein, velho. Pelo acordar às 5 da manhã. É os... Calma aí, irmão Quer quebrar a porta? Ó, oh, acho que essa plantinha aqui de fora eu posso pegar também hein? Eu posso olhar aqui dentro? Caralho, é até dentro do lixo, velho. Vamos ver se encontra alguma coisa. Pra lá tem gente, não tem? Ou é aqui dentro? Ixi, ali na frente, olha lá, ó. Ih, aqui eu não consegui entrar. Eu ainda, ainda não peguei qual que eu posso entrar qual que eu não posso entrar. Tem mapa aqui? Tem mapa, tem mapa, tem mapa, tem mapa, tem mapa. Uh, principal é o lado que eu tô indo. Eu tenho que vir pra esquerda pra vir nesse verdinho, né? Ah, era aqui, ó. É daqui que eu tava ouvindo aquele barulho. Hum, morre. Toma. Caramba, irmão, você... Aí, esse líquido verde aqui é muito bom, cara. Oi, mandinha. Oh, eu acho que se eu quiser. Posso fazer alguma coisa aqui? Deve ser alguma coisa que não importa, né? Porque da última vez que apareceu uns negócios assim meio bugado, eu, eu, era uma buzina. Tá Quebra as caixas? Ah, é verdade, dá pra quebrar a caixa. Verdade, verdade, verdade. Deve que você lembrou? É nada. Tá bom. Era escalar, era escalar. Vocês viram? Escale. Engrenagem. Só que vocês veem que isso aqui é meu cover, né? Mas eu preciso. vou ver se dá pra mim subir. Não dá pra mim entrar, não. Não, vamos, vamos na moralzinha. Oxi, tem um aqui em cima. Ué, aqui ele parece ser grande, hein? Pô, esse aqui é mais forte que os outros, né? Não é, não? é para não tem cover nenhum. Oxi, dá, dá uns dash do nada, vocês viram? Oxi, doidão, dá uns dash do nada. Achei que era 2 Vai dar ruim, ele vai virar Ele vai virar Não vira não Eu acho que pra mim lutar contra um desse É ser osso, hein, velho A mexe quando você Quando ele te vê Ou quando tá perto Porra, graças a Deus, né? Hum, aí na... tá quebrada, porra. O cano parece ferrado, mas o resto tá bom. A gente Deve dar para consertar, Preciso né? Achar peças pra consertar isso. Interessante, interessante. Ó, oh, dá para mexer mais alguma coisa aqui nele. Cara, muita gente veio para cá e morreu, né? Uh... Comunicador. De peça de As peças estão na cabana de suprimento, do outro lado da oficina mecânica. Cabana de suprimento. Tá, agora vamos ter que encontrar a cabana de suprimento no mapa. Tem mais uma coisinha aqui no chão. Abigon, como é que você tá? Valeu pelo confete, meu bom. Opa! Olha! Acabando de suprimento. Não. Festa. Cara, eu não tenho. Refúgio. Peças de fuzil de precisão. Olha isso, velho. Ah, não, velho. Tem que andar muito. <risos> Tem que andar mais do que eu gostaria. Né, mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Bom, tomara que quando eu desça daqui não tenha alguém me esperando, né? Aqui pra frente... Se não me engano é pra onde eu tenho que ir. Eu tenho que chegar ali, ó, na frente, mas... Tem muito bicho. Olha lá, ó. Tanto. Vou tentar passar por trás da cidade. Lembrando que eu não posso gastar todo o meu vigor, porque depois que ele cansa, cansado mesmo, não anda mais, né? Ó. O bicho perdido. Olha, Salve, Anders. O que jogo é esse? Teve o Heavy Witch. Ó, peguei um. O machado substitui a faca de sobrevivência. Ele pode mostrar instantaneamente algum inimigo, mas ele quebra após o uso. O hum. que, que eu faço com ele, hein? Vocês me recomendam. Deixa eu ver. Inventário. Não é aqui que acessa o inventário, geralmente. Aqui? É? é, eu acho que vai ser aqui mesmo. Cadê? Cadê? Componentes, arquivos, missões. Paquinha. Ué, cadê o negócio? Triângulo? Que botão? Ah tá, é o R3, é o R3, gente, é o R3. Garrafa. Mano, não tá aparecendo aqui. Tem. Tem. Alguma outra aba? Porque o machado não tá aparecendo aqui, não. É. Vou usar sozinho. Hum, vou sozinho. Vou usar sozinho. Ah, entendeu? Só posso usar em um também, né? É, meio, é um jogo de terror, Anderson. Mas assim. Me lembra muito o um jogo de zumbi. Eu vou tentar vir por aqui pra contornar. Inclusive. Hum. É, subir aqui não dá. Subir no latão aqui também não dá. Aqui dá. A intenção era pular ali, né? Mas acho que não vai dar, não. Dá pra empurrar? Empurra! Empurra, e só. Empurra, né? Caramba, cara. Também não pula nessa distância. Porcaria. Tá bom. Ela lá, X Eles não veem a minha lanterna? Nossa, são muitos, cara. Ali pra esquerda também tem. Não, e eu olhando aqui na moralzinha, né? Eu tenho que ir com base naquele que tá em pé, né? É aquele que tá em pé que tem a chance de me ver. Inclusive ele tá com um negócio na mão. É uma granada aquilo ali? Quando, ele... Quando ela se virar, vai ser a minha hora de ir lá pra cima, né? Porque eles não vão estar tá olhando. Tá, acho que essa é a hora. Só que eu também não vou passar correndo, né? Eu acho que eu devia, velho. Né? Acho que ia passar correndo, velho. Eles pararam de atacar o bicho, velho. E eu tô vindo muito pro lado deles, cara. Não era por quê? Sua pomba, seja muito bem-vinda. Ah, você pode usar a garrafa para chamar a atenção Boa Vamos vir aqui para trás Né Eu Seja muito bem-vindo aí, mano Bem-vinda, bem vindo bem Tô vindo na manha, gente Estou vindo na manha Mas eu acho que era pra mim ali, ó. Olha o tanto que tem ali. Tanto que quando eu cheguei perto, eles pararam de, de atacar o bicho, né? Tem um cara aqui dentro, um grandão ali. E aí, velho? O que, que eu faço, gente? Caralho. Ó, tem peça aqui, ó, pra pegar. Não tinha, não tinha visto, ia passar despercebida. não vi um desses há muito tempo. Uma besta. Hum. Ah, Segura L2, R2 atira. Ah. quadrado muda. Ah, eu posso combinar para dar um, dar um tiro diferente. Um tiro meio elétrico, né? Hum, interessante. Ei, de novo filha da puta, velho. Marpão. Um puta aí que para minhas pernas. É para você usar o tiro elétrico! Não! Ah, você morre com um só? Ah não. Eita! Carai. Ixi deu daqui. Não, isso aqui é pistola. Como é que eu saco isso aqui? Ah, aqui é pistola, né? É porque eu tô, devo tá, estar tá com a pistola coisada. Deixa eu ver, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó. Dá para colocar num coisa rápido? Mudar virote? O elétrico? Ainda assim, eu quero colocar definir atalho. Aí... Usa, usar no carro? ela pisando! Quanto tempo, meu lindo! Tem mira nessa porra, não? Ah, é aqui, ó. Vai pegar? E gastei! Não funfou. Achei que era pra usar no carro pra chamar atenção. Mas acho que era no outro carro, né? Acho, acho que era no outro carro. Eu posso pegar ele de volta? Posso pegar de volta, posso pegar de volta. Posso pegar de volta. Vamos ali. Ah, ganha até um, um troféuzinho. Mas aí, se usou, você perde também, né? Ih, rapaz, levantou! Levantou! <risos> Foda-se. Toma. Oh, essa, esse efeito elétrico aí foi muito rápido, cara. Muito, muito, mas muito, muito rápido mesmo, velho. Valeu, papá, papá, ó erva, ai, bati, papá. cansou, hein? Não, não, peraí, botou errado. E aí, pra mim. Pra mim pra lá. Olha outra erva aqui, ó. Tá, ah, peraí, vamos, vamos, vamos achar outro caminho. Podia um pegar um sniper e sair atirando lá de cima, né, velho? Pô, esse aqui acho que dá pra me pegar, não dá não? Pô. Ih, acabou os espaços pra garrafa. O que eu faço com essas garrafas, gente? Só pra me saber. Equipamento, garrafa. É só pra chamar a atenção? Será a Razor? Não, pô. Não é possível. E rapaz. Oh. Morri. Nossa, a paquinha não dá dano não, velho. Morri. Faquinha não dá dano? Que faquinha miserável? Faquinha de bosta? Você mata só no stealth? Na, na, na moral assim, na, na porrada não mata não? Faca não dá dano? É, não dá dano não. Faca ruim. Faca cega. Faca cega da porra, velho. Não, cara, a gente tem que encontrar um lugar pra molar essa faca, né? Não pra... Caramba, velho. Tá com o PC pisando? e pegou que config, hein? Cara! Ah, tô com arpão aqui já. Não, tá beleza, tá beleza. Achei que ia ter que refazer o processo todo, né? Eu também não entendi não, Rafife. Uma AMD? Não, mas o PC top hoje em dia é caro, velho. Ah, dá pra se esconder aqui Olha, dali que ia sair aquele que eu acabei de lutar Né? A placa de vídeo sempre é mais cara né? Véio? Sempre. O que é foda? Vixe, pegaram alguém vivo ali, hein, velho. Jutou uns três em cima dele. Né? Deixa eu ver se essa porta aqui abre. Tem cara aqui, ó. Ah, você tá trampando? Tamba, que fita, velho. Cara. Pô, na moralzinha, acho que aqui tá de boa, hein? Pregos. Acho que aqui tá de boa, hein? Ah, tem como deixar a faca boa? Ah, então tá top, pô. Não, porque essa faca aí, pelo amor de Deus, é. Acho que, acho que o segredo pra deixar ela boa é afiar, né? Amolar, né? Criação, melhorar armas. Faca. Não tem. Não tem. Criar uma faca de verdade. Hum. Não, ainda falta um item pra poder fazer aqui. Ó, oh, o de choque elétrico dá pra fazer. Bala dá pra fazer. Seringa médica. Seringa médica é interessante, hein, gente. Seringa médica é interessante, hein, velho. Uh, última vez eu fiz munição, mas foi uma, uma balinha só, né? Ó, aqui eu passo pra mais oito. Quanto, quanto que eu tenho? Não sei quantos eu tenho. Cadência de tiro, tempo de recarga. Eu vou, vou aumentar o poder de fogo. Ah, eu tenho só mais trentinha. Aquela de é o que eu tinha. Nossa, achei que eu tinha pra caramba. Não, tá bom, tá feito. Também, também é pedir demais o jogo deixar 300 mil, mil coisas pra você fazer, né, velho? O jogo só deixa pra você fazer muita coisa quando, quando o bicho tá vindo, né? Deixa eu ver se dá pra escalar. Não dá pra escalar aqui. Ó, tem um lugar pra olhar aqui dentro aqui ainda. Tá bom já, já dá, já dá pra sair daqui. Para todas? Hum, Isso é bom, hein? Se só para essa minha pistola, depois tivesse que melhorar uma outra pistola, ia ser... Maior fita. O que aconteceu para aquele cara morrer lá dentro, velho? Ih! Quebrou. Tem alguém me olhando. Ah, você se fodeu. vou ter que dar um tiro. Porra, aí se me fode, velho. Cacete, velho. Ah, não dá pra pisar. Miserável. Cai aí hoje já gastei um, umas quatro balas nesse cara velho <risos> umas quatro balas que três foi na parede né tá bom três foi na parede o, a hora do pisão eu errei <risos> a faca funcionou dado positivo a faca funcionou né nada positivo Oh, mano. Pira miserável, velho. De novo. Tinha... Tá. Aqui dentro tem que olhar de novo, né? Tem que olhar não? Pegou? Ah, não. É, eu achei que pegou uma vez, não precisava pegar de novo. É essa? Ah, oh, o meu cacete, velho. Sai. Sai. Me jogou no chão. Quantas balas geralmente pra matar esse bicho, hein? Tem pisão, não? Levantava o ficar hein? Quantas balas geralmente é pra matar um deles? Eu preciso me rilar. lá. Não, eu quero pegar a planta. Dois na cabeça. Quatro ou cinco no peito? Me... Ó, oh, consegui mais dez perquisinha. Pólvora. Tá. O que eu ia fazer? Tem... Configurações... Auxílio de mira. Desabilitado. Eu acho que vai ser melhor, hein, velho. <risos> Na moralzinha. Seu é nível que a terceira facada finaliza? Nossa, eu preciso disso. Não gastar munição? Ô, oh, porra. Vem que tem um cara aqui do outro lado, né? consegue me ver? Tenho certeza que vai aparecer um por esses bancos aqui, ó. Volta. Então, esse auxílio tá muito ruim, velho. Tá muito ruim, você vê o tanto que balança a minha arma quando o cara chega? Será que o coração dele fica tão palpitado que ele não consegue segurar o negócio direito? De novo, agora a gente espera ele vir. O cara eu juntou, velho. Vamos começar por aí. Ah, tá. Eu tinha que vir aqui atrás, né? Beleza. <risos> Tem 300 aqui. Eu tinha que vir aqui atrás, né? Bom, tamo, tamo na exploração. Tamo na exploração. <risos> Caramba. Queria, na moral, só pra não gastar munição. Ah, é o tamanho desse rato, velho. Tá comendo, tá, tô, tá usando... Tá usando o quê, velho? Fala, loba! Como é que você tá? Aí ah, não! Ah, velho! Beleza! Tinha 30 aqui dentro. Ah, isso aí, velho! Todo mundo dormindo. Cansou, né, filha da puta? Cansou, né? Ó o machado na parede, ó. Acho que eles não saem, né? Acho que eles não saem. o tinha três lá dentro, cara. Três. Na moral. Na moral, velho. Vai lá, Razer. Um cafezinho aí, mano. E essa casa aqui? Tem segurança dos caras, velho. Não, agora eu não sei se eu preciso voltar lá dentro pra encontrar alguma coisa. Alguma coisa interessante. Olha boy. Muito obrigado pelos bits aí, mano. Cara, tem que tirar esse alerta, o áudio desse alerta, velho Esqueci disso, mano Esqueci, eu esqueci disso, velho Pior que se eu tirar o alerta, vai tirar todos, né, velho É Você vai fazer um cafezinho? Eu vi, eu vi, Razer Bom um café aí, velho Me virar, né? Beleza. Não, eu tô querendo entrar lá, velho. Entrar pra me vingar. Antes? Ele pode me ver dentro do negócio? Ainda bem que eu tinha aquele machado, né? Bichinho miserável, cara. Foda que quebra, né, mano? Bom, quem sabe eu encontro um, um perquisinho que dê pra usar duas machadadas. É, eu achei uma coisa aqui dentro mesmo, hein? Ó, tem um lá. Lá na esquerdola. Perto de onde ele nasceu. Valeu, valeu, Luba. Como você tá, mano? Que isso? Um saco de farinha. Que isso, né? Acho que tem mais pra cá. Ponto de ressonância? Que isso? É a alma de uma pessoa? Me Era um não lidar com isso. não. não. Longe de mim. Não Puta me merda, velho. Ô, oh, merda. Não vai ser bom, cara. Chega perto. Não quero, não. Matou Matou a mulher? Ai, meu cacete, velho. Gel vermelho. Ah. É usado para desbloquear novas divisões de melhoria de habilidade. Ué. Merda, coitada da mulher, velho. O que, que foi isso, velho? Meu Deus, não! Oh, meu Deus. Fica longe dela, velho. Deu um grito, mano. Coitada da mulher, velho. sair, mas se eu sair direto assim, ele vai me ver. Coitada da mulher. Aí, é, é nós Valeu. Tá. Ó. Eu tô aqui. Eu preciso chegar aqui. Aqui tem um lugar pra me salvar Me recupera a vida e eu posso Upar minhas habilidades Eu acho que eu vou fazer tudo isso antes de vir aqui Porque ali tem Bicho pra caralho, eu sei que eu sou Muito ruim e vou me lascar Vocês não concordam? Lugar seguro pra entrar é aqui por dentro, mas aqui por trás e na... na manha, porque tem um bicho bem aqui deitado que eu não matei ainda. Você que eu posso pisar nele? Posso pisar? Posso pisar? Se eu levantar o piso? Se eu jogar o arpão, eu gasto o arpão? <risos> não, esse aqui é o elétrico, né? Não quero, não quero usar o elétrico. a cabeça Cadê a mira Tá, mais ou menos aqui, ó, a cabeça. Sai, solta minha perna, desgraça. Não morreu não, velho. Miserável. Não o não? Deve ter acertado, sei lá, o ombro, tá ligado? Tá, não, não, não. Beleza. Pelo menos com ele a gente não precisa mais, mais se preocupar. Aqui, se, se esse jogo aqui... Eles não voltarem, não, não andarem por áreas que... Que geralmente eles não andam. Pra cá eu tô suave. É. Cansou, né, miserável? E aí, mãe de... de novo, de novo. Eu preciso... Ir na cadeira. E me leva pra delegacia. Aqui da delegacia eu vou encontrar... É, não. Pera aí. E, ó, Essa cadeira aqui vai encher minha vida. E aí eu vou poder upar alguma coisa. Hum. Tá vendo? Paga internet. Relaxa, detetive. Como posso ajudar? Hum. como você pode me ajudar melhora, melhora recuperação, atletismo, saúde combate reduz a oscilação e retículo das armas milzola ataques corpo a corpo inclusive usando armas como facas e machados causam mais dano, olha só, olha só é aqui é aqui, gente. É aqui, velho. Mas eu não consigo fazer. Eu consigo fazer? Ó, é mil aqui e três mil aqui. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Deixa eu só, deixa eu só ver essa recuperação aqui. Uh, recuperar saúde enquanto... Ah, tá. De 100 pra 110, né? Posso, posso deixar pra depois. Posso deixar pra depois. Pera. Ah, eu tava tão animado ali, velho. Vai é falar do atletismo, né? Tem um muito bom. Qual que é um? muito bom? É a corrida, né, velho? Aumenta o máximo da barra de stamina de 100 pra 120%. Saúde. Uh, aumenta o máximo de vida de 100 para 125. Rafi uh, e os seus passos emitem menos barulho, fazendo inimigos demorarem para investigar. Matar no um furtivo no canto da parede. Quebrar a garrafa. Pera aí, deixa eu ver. Mas furtivamente em um canto, enquanto estiver em cobertura, não dá para me fazer ele. Não dá. Porque falta 300. Eu consigo fazer só esse e aí ia faltar pra esse. Eu acho que é melhor investir no outro e depois voltar nesse. O que vocês acham? Eu acho, eu acho que é uma boa, hein, velho. Porque vai faltar 300. É 3, 3, 3 aqui, mas 1.500, 4.500. Eu tenho 4.200. Sacou? Eu, eu acho que por enquanto, por enquanto assim é melhor. Depois a gente, a gente volta aqui, né? É onde isso aqui? É. O que, que isso aqui faz? Menos coice das armas? Futuramente, né? Reduz a oscilação e depois uh, ataques corpo a corpo. Uh, causa mais dano. Eu queria só colocar aquele. Isso aqui eu não queria colocar, não. Ah, me sobrou duzentão. Dá pra me colocar nada aí, não? Que droga. Tá bom. Ajudou muito. Minha vida provavelmente tá cheia, né? Minha vida não tá cheia. Ai, ai, ai. Eu como... Caramba, velho. Mano. Tá bom, vou, vou criar mais uma seringa aqui. Dá pra criar mais uma? Dá pra criar mais uma. Perfeito, perfeito. Ah, virar charpão? Não tenho isso, velho. Pode ser, pode ser. Pode ser, Madinha. Pode ser. Isso aqui eu tenho 38 munição, né, velho? Do jeito que eu sou vesgo. Vamos fazer uns 18 aí, velho. Ó, tô com, tô com 17. 17. Mililhas de arma, dá pra me fazer? Cara, é bom também, velho. Qualquer, qualquer coisa que me ajude, porque eu sou ruim, velho. Tô ruim. 45, dá, ó, dá pra fazer. Não dá pra fazer? Não dá pra fazer, velho. 50, Isso aqui é... Quanto que pede? 55. Pô. Tempo de recarga, cadência de tiro. Trintinha? Não, a cadência, a cadência agora, por enquanto, não é, não é um problema. Por enquanto, por enquanto, tá de boa. Cara, eu vou eu vou entrar aqui, eu acho que esse jogo já foi salvo, né, no, no save automático. Mas eu vou entrar aqui pra salvar, porque eu, eu não sei, né. Ahn... Uh... Espelho. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais cagão do que eu? Não. Usar a vida, né? Nossa, mas a gente tem tá um pouquinho. Carrega a arma. Não carrega não, é 7 no máximo. Na cafeteria, velho o Café, verdade eu esqueci do café Caramba, gente Esqueci do café Gastei a, a, o recurso Esqueci do café Caralho, eu tava do lado Eu achava que era quando você sentava na cadeira e enchia a vida Eu falei, não encheu, acho que não funciona mais Não, esqueci Gastou vidinha, gastei vidinha Pô, sou um verdadeiro animal, né, mano? gastei vidinha, então tá, eu sou muito burro, cara oh, Do nada tá com iluminação boa e fica iluminação ruim do nada, é tá tipo iluminação boa, ah iluminação ruim ou oh, essa igreja aqui eu não passei não hein Não passei e eu acho que eu vi alguma coisa e quando tem igreja, não tem coisa boa. Olha lá. Tem um padre lá dentro vivo. Ô cacete. Tarde do cara. Cuidado desse cara, velho. O oh, merda! Cara, essa mina, essa mina vai levantar, velho. Aquelas coisas estão empilhando cadáveres aqui. Por quê? É. Só entrar lá aqui quando tiver uma shotgun Tá, vou confiar Por quê? Porque eu sou cagão Mas o arpão Cara, eu, eu, eu tô com 300 mil garrafas aqui, velho Reserva, assim, o que eu faço com essas garrafas em jogar elas? erva lá no canto, hein. Posso matar ele? <risos> Posso matar? <risos> hum. Não, então o então esquema é ficar com ela ativa Ué Pra se livrar aí futuramente pra... Cara, em, em linha reta eu já, eu já vi que não é bom não, hein Ó, oh, aquele monstro vai voltar de volta à vida não, né Passar aqui, ó Se voltar de volta à vida eu vou ficar puto Nossa! Que isso? Tô bem em cima do negócio, né? Tá, ah, eu já vi esse áudio umas três vezes, né? Tô bem... Tô bem em cima. Aguenta. Tem comunicação da Móveis, fomos cortados. Tomara que os bichos não me vejam aqui, né? Vocês estão andando lá? Seja lá o que for, parece que estavam aqui. Mas pra onde foram? Hã? E aí? Ah, eita. Mais sinais. Não sei se queres barrar nesses dois. <risos> parece que se rebelaram. Mas por outro lado, armas são úteis. Concordo e concordo. Eles voltaram, velho. é que eu vou quebrar os negócios sendo que eles voltaram aí eu perco o cover tá bom vou quebrar O oh, miserável não, mas aí eu, eu pegar as coisas aqui agora e não precisar voltar aqui de novo, né? Vou pegar esse aqui. Só para ser um a menos. Ele ainda deixa o machado, né? Posso ficar com dois machados? Tá para arrastar a caixa? Sério? Tá não, pô. Tem nada aqui não, hein? Valeu, falou. <risos> Olha, eu não entrei não, hein. E esse aqui é aquele que sai aqui lá pra fora, que vai me encher o saco, cara. Esse corpo caiu do nada Ixi, assombração aqui Possuindo bicho, velho Caralho, o que, que aconteceu aqui, velho? Do nada Assombração possuindo bicho Plantinha um saco de batata. Peças de arma de alto nível. Hum. Usadas para desbloquear o potencial das armas. Oxe, tem de nada, de nada, um corpo sendo possuído ali, velho. Ah, toda hora aperta esse negócio sem querer, velho. Grande Cajimo! Salve! Primeiro é melhor que esse aqui, gente. Mano. O corpo desse cara foi... foi... Nossa, velho. Máscara misteriosa. Ihhh. É, por ali eu não pulo. É isso, né? Não, mas é na, na, na parte do terror que eu me lasco, cachorro. A da noobice nós até contorna, né? Mas é o terror que... Olha, dá pra ter acessado o corpo da menina por aqui. Ai, ai. Tinha cara aqui dentro, né? Até esqueci desse cara. Aquele lá atrás que eu não quis entrar, que ele derruba a porta, ele dropa alguma coisa boa? Se não for dropar, eu nem vou, gente. Gritando ali, velho Escandaloso, miserável hum... Não serve muito como bastão, mas... Você tem armas mesmo? <risos> tá, é pra criar as paradas, né? Uma caixinha de ferramenta Olha só E dá pra ter entrado por aqui E eu não vi Ah, beleza ah, beleza. Tem mais um, uma parte que dá pra entrar aqui. Ah, mano. Eu vou correndo. Se apareceu alguma coisa do murro mesmo? <risos> essa era a mina, né? Ah, essa era a mina. Não era outra. Não era a mina não, velho. saída errada Tá Mapinha É aqui que ele falou que não queria vir, né? ou oh, eu acho que a pegada era eu salvar o jogo, você não acha não? Tá sentado e não tem olho vermelho Tem olho vermelho? Tem olho vermelho, não tem? Não tem Eu não entendi esse rastro, esse, essa assinatura vermelha. É o quê? Inimigo? Próximo, muito próximo. Colado, inimigo difícil. Inimigo muito difícil. Muitos inimigos. <risos> Muitos inimigos difíceis. pegaram eles. O que é isso? Cara, não vou quebrar essas caixas aqui ainda não, vai depois, depois que eu enfrentar o que tem aqui, eu volto aqui e quebro elas, velho. Vai que eu preciso de um cover. Dá pra pular... Acho que o esquema é pular por aqui, né? Mas aí eu não tenho volta. É, tá tudo fechado. É, eu acho que, acho que a proposta do jogo é que você se lasque mesmo. É, entra, resolve, se não resolver morre. <risos> Vamos lá, então morre né aqui ó para sair ó se eu acho que vai dar bom vamos que, é que não Vai dar muito ruim. É muito ruim. E aí, velho? Ah, tá um corpo aqui, ó. Preciso disso mais que você, amigo. Hum... Larga. Que oh, desgraça. Mas eu tenho uma parada que você não tem, velho. Isso aqui, ó. Uh, é semi-automática? Hum, com a mira laser. Oh. Os equipamentos estão melhorando. Cadê a pistola? Alternar grupo. Hum. Munição é a mesma, né? Não, dá, não tem diferença do dano. Tava preparado, pô. Peguei um machado lá atrás. E por mim, eu voltava lá e pegava outro, hein. Na moralzinha, assim, voltava lá que eu sei onde tem mais um. Eu peguei uma coisa que eu nem vi o que era. Nossa, deu, um, deu um, uma queda de, de FPS aqui, não deu não? E aí, gente, o que nós faz aqui? Daqui a pouco esse carro depois dessa, dessa pisada que a mina deu. Aí vai, era a mina que tava aqui fora dormindo. Ó. Oh. Abre o caminhão. Ah, ali atrás, né? Aqui atrás, né? Já abri. Eu acho, não, sei, não sei se tem mais alguma coisa ou se a live tá atrasada aí, velho. Né? que é isso? É escalar, né? É escalar O gigi não tem mais nada? Não, então tá suave, então tá suave Pô, Calma aí irmão, quer fazer barulho? Caralho Dá pra bater mais? Ah não, velho, infinito Vai até quebrar Nossa, ó Não acredito nisso, velho Vou dropar mais um aí Acabou Acabou Acabou. É, esse aqui a gente sabe que não deve abrir, não. Ah, foi aqui dentro, velho. Porta e me trancar lá dentro, vocês viram isso? Ah, mano, eu acho que eu vou, vou salvar meu jogo, velho. Aquele caminhão ali, eu não abro não, velho. <risos> Parece ter uns três, pelo menos, ali dentro. Eu acho que aquele outro cara veio aqui e matou esses caras, velho. Essa porta aqui não abre não? Pegar as coisas que tem aqui Antes é que eu precise pegar as coisas que tem aqui E não tenha como pegar peraí aí, peraí aí, pera aí deixa, deixa eu investigar primeiro Vai que ele dá uma dica James já morreu, é. Merda. Um esconderijo de suprimentos aqui embaixo? Tenho que ir lá. Mas trancou todo mundo! E aí, como eu vou saber qual é? ponto não é ter um. Merda. O oh, mano. Mas aí é sacanagem. Me saqueou. Vagabunda. Ai. Espera aí. é né? duas na cabeça não, hein, Razor É três. É três do caralho, me saqueou de novo. Miserável, me saqueou duas vezes. <risos> Ela é muito forte, cara. Miserável, cara. Miserável. Não acredito nisso. Ah, não, velho. Ela é muito forte. <risos> Foi quatro balas na cabeça. Uma faca na mão. <risos> e aí? Não gostei de ter entrado ali não, hein, véio? Sinceramente. Não, o cara fala, ó, tranquei uma porrada de bicho lá no, no, no, no porão lá. Né? E. Ah, velho. Não dá, não dá pra sair ainda no stealth, né? Que isso, cara? Oh, pera. Ai. Deu duas de sacada e eu não corro. Eu trovei ele em cima. Que? Não, morri. Oh. <risos> ah, mano. Ela levou uma facada na cabeça e ainda não morreu, velho. Aí me surpreendeu. Na hora que o personagem deu uma, uma, aquela bambeada ali, eu fiquei tipo, ih, rapaz, aí fodeu. <risos> aí fodeu. Aí fodeu. Não. Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. De novo. Carrega Eu confio Eu disse que ela é mais forte Pois é, mano Nossa, quem diria, né, velho Quem diria que ia ser tão forte assim Eu vou trocar pra outra pistola Vou usar essa daqui de cima mesmo Olha que a pegada não era abrir isso aqui, velho. Cara, o que, que se inventa, hein, mano? Ô, oh, personagem principal miserável, velho. É o mesmo esquema. Mas se eu fosse bem rápido. Não dá, ela olha pra trás ali, ó. Ó, daqui ela já não olha mais. Ainda bem que isso aqui não é tipo um souls-like que eles vão mudando os movimentos, né? Ai. Não Ua. Tô forte da porra velho. Apareceu um botão No ângulo vermelho, o que que era? O que? Oi? Ah tá, aqui né No um bagulho vermelho Investigar. Hum, é pra descer lá. Ele trancou os bichos aqui dentro. Salve, Igor. Nunca fui aí, acredita? Ih, rapaz, velho. Eu, eu, eu, eu, eu acredito, cara, porque. Pelo que ele falou, eu também não quero ir, não, velho. Na moralzinha? Assim, pelo, pelo que ele falou ali. A situação tava meio osso. Então, assim, eu também não quero ir, não, velho. Eu vou, né? Fazer o quê? Vai continuar tiver de shotgun. Ah, é, já, já pulei, né? Tem como voltar? A gente nem tem como voltar, velho. Oh, tem uma escada aqui, né? Mas o bicho não interage pra colocar a escada de volta pra cima. É, é um daqueles lugares que você entra e é isso. Obrigado. Ei, cadê você? Tava te procurando por todo lugar. pra caralho. O cara matou outro. Isso ainda mais o outro? Que, que, que isso, velho? Para de brincadeira, cara. Desculpe, John. Mas tem o que fazer isso. A Mobius não permite erros. Que diabos é o Mobius? Jamba, velho. Mano, se aquela mina ali foi difícil de enfrentar... Imagina o que tem aqui embaixo. Merda, ai, eu vou inventar, velho. Se uma senha não tem assim. Tá, ah. caramba, hein, velho. Cara, matou o amigo dele, velho. Tem um quadro aqui, velho. Uma escadinha pra subir. Nada aqui dentro. Uma caixa aberta. Um, um bagulhozão que eu não faço ideia do que seja. Ah. ah! Você não vai querer estar por perto quando ela explodir. Uh, e aquele olho vermelho, quer dizer o quê? Ixi, já tem um aqui bem na minha frente, olha lá Pula! Pula, irmão! Pula, irmão! Não explodiu? Propaganda enganosa. Alô, ah, você não vai querer estar por perto quando ele explodir? Não quero mesmo, não, velho. O bagulho não faz efeito. Miserável. Não, então toma facada. Faca! Doeu, né? Ai! Errei, errei! Errei! Faca! Ele desativou o negócio, gente Os dois, tinha outro Ele passou por dentro, não, ele não dá Aí não dá O jogo, o jogo tá me trollando, cara Esse machado aqui, na um moralzinha, bala de shot, um machado, material para mim pá. Isso Ah, tô com 210. e Cara, eu preciso muito, muito voltar na minha base, velho. Pode ser, pode ser que eu tivesse que estar tá ali do lado para o negócio explodir, né? Mas aí é sacanagem, velho. O negócio diz, você não vai querer estar tá perto quando o negócio explodir. Eu não quis. Ele explodiu. essa vez eu fui um pouco melhor de mira, né? Tá certo que o bicho não fez muitos movimentos. Ei, como eu vou, vou subir aqui? Ah, tem uma empilhadeira. Ah, mas aí é a diferença de monstro pra monstro, né, velho? Coisa me disse que não era pra mim estar aqui, velho. Só daquela mina sair ali... E de ter tanto recurso aqui, você já olha e fica tipo... Mano... Cara, tem recurso munição aqui, velho. Pra mim é recuperar tudo que eu gastei nessa brincadeira. Acho que eu empurrar isso aqui... Vou lá pra oficina. Né? Eu tava... Mais 10. Só que uma, uma coisa me deixa meio assim. Teve uma parte lá embaixo. Não sei se isso aqui vai me levar pra lá. Teve uma parte lá embaixo. Que tinha... Muito bicho. E eu não passei por ali. Tinha uma porta lá pra destravar e tal, né? Fala, menina do Twitch. Fala, Joe. Sejam bem-vindos, hein, gente. Não. Larga. Na rua. Oh, deu bom, hein? Quem diria, hein? Você pegou em outro canto? Ah! Você consegue ele em outras áreas. É, então, você, pelo menos você não é obrigado a passar no mesmo... Passar ali, né? ou isso aqui acho que dá pra quebrar, hein? O quê? Ah, entendi, entendi, irmão. Caramba, hein, mano? Agora só fim de semana. Ali tem uma senha. Só que não tem essa senha, cara. Eu arrisco? Não arrisco, né? Não vou, não vou acertar, né? Olha o tanto que tem ali. Cartão de segurança. Ah, tabela de códigos. Não posso acessar, não? Virar? Aqui, ó, tabela de códigos aqui, ó. E aí, velho? O que é isso? Algum tipo de código? Eu... Eu... Que é isso? Solta minha perna, peixe! Errei. Ele levantou, Insta? Oh, você é forte, hein? Morreu. Tá melhor Oeste. Tem como pisar nele aqui? Só pra garantir, né? O bicho ainda tá se movendo aqui, velho. Ah, e aí? Eu tô no B. B34 e o que que eu faço? B34 Isso aí, velho Isso aí, não entendi não, velho Não entendi não, velho Entendi E aí, velho? Travei. Carai, velho. Carai. Ah, são quatro dígitos. Sei! Sei! Ah, véi! Não, não, que, que alguém alguém sabe, velho. Como é que passa a porra, velho? Porque não tem nenhuma dica, tá ligado? Só fala a porta aqui, é. A porta é a, a porta B34. Não, eu geral, eu geralmente tem. Uso B? Não, estamos no B, né? O B tem o quê? 58, 93, né? 96, 76, 34, né? E aí? O que, que eu vou usar disso aí? 34 tá no 5, tá. E aí? Né? Usos do B. Não, então vai ficar 58, 93. Será? 58. 9,3. Não. 9,3. 9,6. Não. 58. 9,6. Não. Não. 7,6. 9,6. Não. Não. 9,3. 7,6. Não. Não. 7658. Não. 5876. Não. Não, não. Não vai, não vai, pô. Porque tem que. É só números, são quatro dígitos, tá ligado? B34 é o número da porta, tá ligado? Que eu imagino que seja ali na linha B, né? Número 5 ali, mas aí 5 o quê? 5, 3, 4. Não. 0,5? Não. <risos> 9,6, 7,6? Testei isso aí? Não sei. Foi. Ó. Ah. Onde arrumou isso? P, <risos> fileira 3 e 4? Hum, gênio. Ó. Oh. Caramba, hein. Cê é louco, se não fosse por mim, ensinando vocês Vocês nunca seriam tão inteligentes assim <risos> Tá bem que eu tenho vocês aqui Senão essa porta nunca seria aberta Dá pra eu me agachar aqui? Cara, tem muito monstro do outro lado Um só passou pra cá Consegui abrir isso aqui, né? E agora? Será que eles vão estar aqui em cima me esperando? Ô Brooklyn, valeu pela, pela magia aí, meu querido. Como você tá? Gente, agora, agora a caminhada vai ser o seguinte. Voltar Pra me rilar Ó, oh, esse aqui eu jurava que eu tinha pego oh, essa parte do trem aqui Toda já foi olhada Beleza Só que ainda tem um monstro lá pra, pra matar Deixei foda -se. E tem ali, da... tem dois, na verdade. Um aqui no meio, andando, e outro ali na frente. Pelo que eu vi, não tem nenhum item, então não tem que ir lá, né? Só no da frente que eu não olhei. Não tive 100% de certeza. Olha na frente, já tem uns dançando ali. Aqui atrás, é meu caminho de volta pra casa mais seguro. Também não tem nada. Vê café. É, então, tomar um café dessa vez, né, velho? Vai lá, vai lá, Arlesha. Valeu pela presença aí, mano. Vai voltar ainda hoje? Vamos, vamos, vamos descansar. Talvez eu vou encher a vida antes de ir pra lá. Vamos descansar. Fazer o up e amanhã, quando a gente começar, a gente só sai, beleza? Pior é que ele fica na mão moralzinha aqui, né? Como se nada tivesse acontecendo. Que? Tem dor, né? Peraí, peraí, peraí, peraí. Como é que já... Você vai lançar o que eu jogar esse jogo? Ó, oh, dá pra me colocar mais munição aqui, né, velho? mais uma bala, né? Olha aqui já aumenta mais ainda, né? Não vou gastar aqui ainda não, não vou gastar esse recurso ainda não, não sei, não sei o que tem pela frente, né? Tem pela frente aí. Nossa, eu gastei muito ali, velho, ó. Ah, não, ainda tenho 115, né? Um dano, um dano a mais seria interessante, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Munição. Muito bom fazer, velho. Fiz aqui 18. Que é pra caso... Caso eu não mate os bichos, ainda sobrem, né? Hum... É, aqui eu não tenho cura pra nenhum dos dois, né? Mas dá pra lançar um desse. Tempo de recarga. Uso fintinha pra recarregar mais rápido. Pra tirar mais rápido. Não, o tempo de recarga ainda, ainda por enquanto não é, não é necessário, né? Dá, dá pra segurar mais um pouquinho, não dá, gente? Dá pra segurar mais um pouquinho. Depois gastar aqui, ó. Quanto que isso aqui pede? 200. 220, eu não tenho. É. Dá pra segurar. aqui, Nessa parte aqui dá pra segurar mais um pouquinho. Caralho. Ah, ontem. Ah, entendi, pô. Ontem você fez um horário diferente de trampo. Isso aí eu não tava entendendo esse. Aí é por isso que eu tava perdido. Ó, agora eu vou fazer o percinho. A habilidadezinha dele aqui. E aí a gente continua amanhã, né? Ah, então é melhor fazer Não lá na balança, né? Onde faz fora? Só pra saber, né? Vai, vai chegar no que que eu Então, eu acho que era, né? Mas, assim, é... Pegar uns itens assim é sempre bom, né? <risos> sempre bom. Uh, a gente já upou aqui o combate que a gente queria. O Razor tinha comentado a furtividade, né? Isso, isso aqui é bom agora pro começo, mano? Matar efetivamente no canto quando estiver em cobertura? Isso aqui é bom pra agora? Uh... Move-se mais rapidamente quando estiver agachado. Cara, isso é muito bom. Porque eu movo muito devagar. Só isso aqui já me ajuda, mano. Esse, esse aqui já, já ajuda muito, velho. Deixa eu só upar outra coisa aqui antes de upar ele. Deixa eu ver o que, que tem aqui. Recupera mais saúde. É, isso aqui também vai ser bom, hein, mano. Cara, esse, esses percos de vida aqui são, são bons, hein, velho. Ah, interessante. Interessante, hein? Vai pro cantinho, né? Ah, então eu posso matar mesmo depois deles terem me visto? Não, então, então acho que realmente esse aqui vai ser, vai ser o, o esquema, né? Ó, oh, 3K uh... Beleza, beleza Bom, por, a... por aqui, fechou, né Posso fazer só o que tiver um k Não deve ter nenhum de um k Por pouco, hein Não conseguia fazer mais algum Tá bom, Cons conseguimos melhorar bastante ele, eu vou salvar aqui e amanhã a gente continua, beleza gente?